E aí, pessoal? Hoje eu venho aqui falar dessa série que eu achei que era boa, tava esperando mais, mas infelizmente não foi aquilo tudo. Porque Gêmeas Mórbidas Semelhança é inspirado naquele filme Gêmeos Mórbidas Semelhança, do David Cronenberg, né? E eu gosto muito daquele filme, eu acho que o Jeremy Irons fez um trabalho excelente ali, fazendo os dois papéis da Beverly, que é um homem, e o Edith, né, que é o outro gênio. Mas agora, nesse, nessa série que a Rachel Weiss fez, um, eu não sou muito fã dela, começa por aí, não sou muito fã, eu não, não sei, eu acho ela meio estranha, e a princípio, no começo, eu até gostei, tava gostando bastante, achei assim, bala conseguiu fazer bem os dois papéis, ela tá, tá se saindo bem, é, tem muitas, muitas referências com o filme, tô gostando, tô gostando, mas aí no penúltimo, no último capítulo, acontecem umas coisas sem noção, assim, tipo, uma história tá macabra, que nem é o, o do, do filme, né, a trilha sonora do final é muito boa, não sei porquê, mas no final, nos pós-créditos ali, eles sempre botam uma música boa, mas a história se perdeu, ficou, não sei se eles tentaram fazer um, um link para a segunda temporada, não sei o que aconteceu, mas a história se perdeu e não ficou legal.